Mas abra sua Bíblia em Gênesis, em Gênesis capítulo de número 2. Em Gênesis capítulo 2 lemos no verso de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente E pôs ali o homem que tinha feito E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida E árvore E a árvore da vida no meio do jardim E a árvore da ciência do bem e do mal Verso 15 E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. No verso de número 18. E disse o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Fale em uma adjutora. Que esteja como diante dele. Amados. Quando você lê o capítulo. 2 e 3 de Gênesis. Você percebe. Como Deus. Deus é um Deus que se revela ele revela pelo menos duas coisas básicas e fundamentais no capítulo 2 muito amor e muita graça diga muito amor e muita graça no capítulo 1 um, você lê que Deus criou o céu Deus criou a terra, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus criou todo esse sistema solar e Ele foi criando. Mas quando você chega no capítulo 2, você percebe Deus plantando um jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ele cria o homem, ele forma o homem, ele faz o homem, sopra nas suas narinas. O homem se torna alma vivente. Agora, ele vai criar o jardim para este homem. E é interessante que a Bíblia diz... E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Esse jardim foi uma ideia de Deus. Esse jardim foi uma iniciativa de Deus. Esse jardim foi um projeto de Deus. E agora percebe como esse Deus, ele é um Deus caprichoso. Ele não só planta o jardim de qualquer maneira, relaxadamente, desleixadamente, displicentemente. A Bíblia diz no verso 9: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Veja como esse Deus se revela como um Deus de excelência e que se preocupa com o estético Porque está dito aqui que a árvore, toda terra, brotar da terra, toda árvore agradável à vista É um Deus que se preocupa com o que a gente vê por isso que eu sou um contemplador da beleza da natureza. Com frequência pela manhã, quando eu vou fazer minha caminhada, eu fotografo o sol brilhando por trás de algumas árvores. Quando eu estou viajando de avião, eu fico contemplando o quanto Deus é foi caprichoso na criação, se preocupando com, com os meus olhos, se preocupando com a minha contemplação, se preocupando com o meu bem-estar. Eu fico impressionado como tem pessoas que vão passando pela vida sem dar importância àquilo que realmente tem importância. Agradável à vista Mas não é um Deus que se preocupou apenas com o estético Porque ele diz, boa para comida Boa para comer Eu acho que quando a gente chupa uma uva Nós temos um espaço de treinamento em Bragança Onde tem alguns pés de jabuticaba. E às vezes em quando, eu e minha esposa, na época em que produz muita jabuticaba, a gente vai lá. E a gente saboreia aquilo com essa consciência. Deus plantou ou fez brotar isso pensando em mim. Anjo não chupa jabuticaba. quando você saboreia uma maçã, uma pera, quando você chupa uma melancia, um abacaxi, você tem que lembrar disso aqui, ó. um Deus que nos ama ao ponto de plantar um jardim, não apenas com aquilo que nutre, mas sobretudo com aquilo que enche os nossos olhos. E a Bíblia diz ainda que Ele colocou no meio do jardim a árvore da vida. E no verso de número 15, tomou o Senhor Deus, o homem, e pôs no jardim. Olha que Deus amoroso e que Deus gracioso. Tudo foi graça porque Adão não fez nada para merecer Adão não fez absolutamente nada para ter Adão não investiu absolutamente nada foi graça foi amor veja como logo no capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis Deus se revela sobretudo como um Deus que ama Que ama não, aqui, não por aquilo que eu faço Não aquilo que eu posso oferecer Não por aquilo que eu tento fazer Mas Ele simplesmente me ama E me ama de forma incondicional E me ama tanto Que Ele plantou um jardim se preocupando com o meu bem estar e ele coloca Adão ali e Adão está agora usufruindo de tudo isso você imagina uma cachoeira no jardim do Éden e a Bíblia diz e saía um rio do Éden para regar o jardim eu fico imaginando a beleza, exuberância a grandeza, glória desse jardim além de toda a beleza, exuberância a grandeza desse jardim a Bíblia diz que toda tarde Deus passava por lá para trocar uma ideia com Adão você quer mais alguma coisa? precisa de mais alguma coisa? sim ou não? Precisa de mais alguma coisa? Sim ou não, gente? Sim ou não? não? Se não precisasse, as mulheres não estariam aqui hoje. Um dia Deus está passando por lá e vê Adão meio juro. que se passa com você, Adão? Senhor, eu olho para o macaco, ele tem a macaquinha. Eu olho para o boi, ele tem a vaquinha. Eu olho para a arara, ela tem uma companheira, um companheiro. Eu oro para todos os animais e eles têm o seu pai. Mas quando eu olho para mim, eu não tenho uma companhia da minha espécie. O que adianta o Senhor ter colocado em mim o dom da fala se eu não tenho com quem conversar? O que adianta o Senhor ter dado para mim a, a capacidade de integração, de envolvimento, de reciprocidade, se não tem ninguém da minha espécie com quem eu interagir, Deus, o jardim está perdendo a graça. E é interessante que, sozinho, o melhor carro pode ser o pior. Sozinho. A melhor cozinha pode ser a pior cozinha. Sozinho, a melhor sala pode ser a pior sala. Sozinho, a melhor cama pode ser a pior cama. Sozinho, o melhor apartamento pode ser o pior apartamento. Sozinho, a vida perde a graça. O rio que rega o jardim deixa de ser contemplado. As árvores que produzem frutos saborosos, esses frutos deixam de ser saboreados. As árvores belas à vista, Deixam de ser contempladas. Porque nada rouba mais o brilho da existência do que a solidão. E a pior solidão. Não é você estar recolhido em um lugar tranquilo. Para reflexão, introspecção, meditação. Só. Não. A pior solidão. É quando você... Almoça na mesma mesa com o outro Se sentindo só É quando você deita Tendo o outro ao lado, ao lado Se sentindo só É quando você pratica o ato sexual E a impressão que você dá Que dá para você É que você está transando com a boneca inflável só presente está o corpo Porque a alma não está presente A mente não está presente Você já imaginou sentir solidão Coabitando com alguém? Você já imaginou Me lembro de uma mulher Que cedia para o marido ter relação com ela Uma vez por mês Uma vez por A cada seis meses E quando acontecia Ela dizia para ele Ó oh, Vai logo que eu tenho muito o que fazer Se vira A pior solidão É quando você se sente viúva Com o marido vivo do lado Quando você se sente viúvo Com a esposa viva do lado A pior solidão É quando você se sente órfão com o pai tão perto. Você se sente órfão com uma mãe tão perto. Você se sente órfão com os pais ao lado. Essa é a pior solidão. E isso é tão sério que a Bíblia diz que o próprio Deus reconheceu. Que nem a presença dele nesse sentido era suficiente. Porque foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja assim, ó. foi Deus quem disse, não é bom que o homem viva essa experiência por muito tempo, não é bom. O jardim está perdendo a graça por causa da solidão. Os animais criados estão perdendo a graça por causa da solidão. A beleza desse rio está perdendo a graça por causa dessa solidão. E daqui a pouco, talvez Deus tenha pensado, eu vou perder a graça por causa dessa solidão. Não é bom que o homem esteja só. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com você. Gente que tem o um casamento como um jardim. Que foi plantado por Deus, ideia de Deus, projeto de Deus, iniciativa de Deus. Deus coloca você dentro desse jardim. Para que você usufrua. Mas de repente você se sente só. Porque o outro não entendeu. Aí Deus vem e diz o seguinte. Far-lhe-ei uma adjutora que, que, que esteja como diante de ti. Uma, uma, uma auxiliadora idônea. Alguém do tamanho da sua necessidade. E é interessante que Deus tira a erva do homem. Deus tira a erva do homem. Eu achei lindo. Numa num bate-papo informal com um amigo, ele me dizia assim: Josué, quando Deus fez o homem, ele pegou o barro, ele amassou, ele moldou. É é o artista que pega a massa e aperta, espreme e vai dando forma. Quando Deus faz o homem, ele se, ele se veste como um artista que molda, vai apertando, vai arrumando, vai ajeitando. Mas quando ele vai fazer a mulher, ele se veste. De cirurgião agora ele se veste de cirurgião e o um cirurgião competente não é como um artista que pega a massa e aperta espreme forma, não conversa com o cirurgião, cirurgião plástico, por exemplo tem que ser muito delicado tem que fazer com, com muito tato. Tem que ter muita sensibilidade. Por isso que um homem, quando chega perto do outro... E aí, meu? Pá. Mulher, não. Ô, oh, minha querida. É diferente. Quando você vai lidar com um homem... Você pode estar vestido como um artista. se abraça, se aperta... Agora, quando você vai lidar com a mulher, você tem que ser um cirurgião. <risos> Muita sensibilidade. Muito jeito. Não pode errar. Deus aplica uma anestesia geral para que Adão não sentisse dor. E de repente, como um pai... Conduzindo a noiva para o futuro marido, após ter criado Eva no jardim do Éden. Toca mais no pincel, irmão. Consegue tocar marcha no pincel? Imagina Deus levando Eva. Quando, quando Adão já acordado olha osso dos meus ossos se não prestar a matéria prima saiu de mim carne da minha carne será chamada varoa, porque do varão foi tomada, aí Deus, diz, olha agora o homem, deixa seu pai, sua mãe se une a sua mulher, e os dois, vão se tornar uma só carne, Agora, além do rio, além das árvores Além dos frutos Além do sol Além da presença de Deus Adão, vá para debaixo De uma parreira, Adão E goza, meu filho Porque não dá para espiritualizar um pênis ereto Deus não passou por lá, gente E viu Adão naquela situação Você imagina Quanta testosterona Acumulada, Adão às vezes em quando acordava com o pênis ereto e Deus não passou lá dizendo, hora que passa meu filho, hora que passa, hora que passa. Não, não, não, não. Isso não passa assim, irmão. Isso não passa assim. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Terminou a cerimônia, Jeová. Então o senhor dá licença agora namorar aí o jardim ficou encantador aí aí ficou encantador que de repente o versículo mais triste da Bíblia está aqui ó Gênesis 323 o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim. Repete comigo. Perderam tudo. Mais forte, perderam tudo. Outra vez, perderam tudo. Agora, por que eles perderam tudo? E por que, que alguns aqui estão perdendo tudo? Porque alguns aqui, se não caminhar de forma sábia e prudente, poderão perder tudo? O casal que perdeu tudo por não saber usar o poder do não negativo. Escreve aí, por favor. Desculpe, positivo. Escreve aí, o poder do não positivo. Escreve aí. O poder do não positivo. A Bíblia diz no capítulo 3: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito.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 E eu noto que você vem observando essa árvore do conhecimento do bem e do mal Do qual Deus disse que não era para você comer Coma E aí a Bíblia diz no capítulo 2 No verso de número 16 e 17 Deus falando Não coma Porque o dia em que vocês comerem Vocês perdem tudo, vocês morrem no capítulo 3 a serpente vem seduz a mulher e diz coma pelo contrário do que Deus disse vai fazer bem coloca aí Rose o propósito número um da nossa vida não é ser feliz e não há nenhuma contradição não há nenhuma incoerência. O propósito número um da nossa vida não é ser feliz. Acho que não tem. Mas é fazer o coração de Deus sorrir. Olhe para cá, por favor. O propósito número um da nossa vida não é ser feliz. É fazer o coração de Deus sorrir. Agora escute isso. É impossível fazer o coração de Deus sorrir e não ser feliz. Eu vou repetir isso. O propósito maior da minha vida não é buscar a felicidade. É buscar o coração de Deus. E quando eu consigo fazer Deus sorrir. Ele me faz feliz Ah, se todos entendessem isso Ah, se Eva entendesse. isso Ah, se Adão entendesse. isso O maior benefício do não Positivo, proteção o não afirma o nosso poder De colocar limites Limites são linhas divisórias Que dizem onde começa E onde termina o meu território A serpente Quebrou O princípio do limite Ela entrou Num território Que não era dela E o diabo é mestre em invadir espaço que não é dele Dizer não é essencialmente para se ter uma vida saudável Repete comigo Dizer não é essencialmente para se ter uma vida saudável porque o maior benefício do não positivo é proteção. O não é um escudo que nos protege. O não fecha a porta para tudo aquilo que nos rouba de Deus, de nós mesmos e da família. Você sabia que nossas células possuem membranas que escolhem as substâncias que poderão entrar e repelem as demais? Os organismos vivos dependem desse recurso para se protegerem. Precisamos aprender com nossas células. Dizer não para tudo que ameaça a nossa segurança, dignidade e integridade. Nosso não em vez de ser um muro é uma barreira viva e forte que protege o que realmente é importante. Eva não fez as três perguntas chaves Para dizer sim ou não Diante da sua escolha Proposta pela serpente No capítulo 2 diz Deus não coma No capítulo 3 a serpente diz coma Três perguntas que a gente precisa fazer Antes de de responder para a serpente. Primeira pergunta. Deus vai ser glorificado se eu comer o fruto dessa árvore? Segunda pergunta. Essa minha escolha vai gerar valor na minha vida? Terceira pergunta. Essa escolha vai gerar valor na no meu cônjuge, no meu casamento, na minha família, nos meus filhos, o que eles vão ganhar? Quarta pergunta, quem está tentando me convencer, tem um relacionamento íntimo com o Criador, o meu Senhor? Não ouça, quem está em rebelião contra Deus? Cuidado com mulheres rebeldes, cuidado com homens rebeldes, cuidado com quem está em um estado de rebelião, querendo te dar conselhos, cuidado com quem não se submete à sua liderança, querendo te dar conselhos, cuidado com quem não reconhece a autoridade espiritual, querendo te dar conselhos, coma... É veneno? Vai te matar? Que autoridade você tem, serpente, para me dar conselho quando você se rebelou contra aquele que ninguém deveria se rebelar, porque ele é a. Ele é a razão de tudo o que existe. Ele é o Deus de toda a graça. Que autoridade você tem para me dar conselho? Se você não se submete à liderança do teu marido, pô. Você se rebelou dentro de casa. Que autoridade você tem se você não é exemplo de submissão ao princípio de autoridade para os seus filhos, homem? A quem que você está ouvindo E dizendo sim Quando deveria dizer não Quinta pergunta Essa escolha está alinhada com a palavra de Deus? Ei, olhe para cá Pode ser a ideia mais inteligente Não passa no crivo da palavra? Pode ser a filosofia mais fantástica Passa no crivo da palavra Pode ser a sugestão mais interessante Prometendo um lucro extraordinário Passa no crivo das escrituras sagradas Não passa Então diga não E eu estou dizendo esse não porque é um não grandão mesmo. Diga comigo, não. não. Mais forte. Não. Diante dessas propostas malignas, Eva primeiro deveria dizer não para si mesma. Olhe para cá, você nunca vencerá a serpente. Se primeiro você não vencer a você mesmo. Porque o maior adversário de Eva não era o diabo na serpente. Era o diabo dela mesma. Antes de vencer o Golias. Davi venceu a si mesmo. O primeiro não é para mim. Para os meus desejos, para os meus instintos pecaminosos, para minha natureza caída e rebelada, primeiro não é para mim mesmo. Não, Eva deveria ter dito primeiro para ela mesma. Não, Eva. Segundo, deveria ter dito não para a serpente. Adão deveria ter dito não para ele mesmo, não para a mulher. E sabe por que eu estou dizendo não para você Eva? Porque você não soube dizer não para a serpente Quem caiu no engodo da serpente não merece ser ouvido Não tem autoridade para falar nada Adão deveria ter dito não para si mesmo, não para Eva e não para a serpente. Sansão venceu muitos inimigos, só não conseguiu vencer a si mesmo. Ele brincou no colo de Dalila, quando deveria dizer não a si mesmo para vencer Dalila. Quando dizemos sim para aquilo que nos afasta de Deus, é porque dizemos não aos valores que nos mantém perto de Deus. Em que valores, necessidades, interesses se enraizam o nosso sim, que dá força, que dá força ao nosso não. Sabe quando é que eu me sinto forte para dizer não para a serpente? Quando eu digo sim aos meus valores. Três valores que Eva não levou a sério junto com Adão. Obediência. É a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui no meu jardim. Como ela é feita em cima do céu. Segundo valor, fé. Fé, sobretudo, gente, é acreditar no caráter de Deus. Mas você não questiona? Não. Por quê? Porque o Deus que falou é um Deus que tem um caráter inabalável mas por que que você está obedecendo de forma seca o que ele disse lá no capítulo 2 de todas as, das, o fruto de todas as árvores podem comer, apenas não Comam desse fruto aqui, ó. Do conhecimento do bem e do mal. Por que, que vocês não acham incoerente, insensato? Vocês não acham uma, um, um contrassenso, um paradoxo? Um Deus que dá todos os frutos para comer. E apenas separa esse, vocês precisam filosofar, perguntar, questionar? Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não importa o que eu penso, o que a serpente pensa. Importa o que o meu Deus disse. Ele é o meu Senhor. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 6 diz, Seguir a paz com todos e a santificação, Sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acho interessante, Como os nossos valores, São a base de sustentação para o nosso não positivo. Eu tenho um amigo, que estava manobrando a sua Hilux. Lux num estacionamento, e de repente, quando ele dá uma ré assim ó, pumba, bateu na lateral de um carro, ele para, desce, dá uma olhada. Vamos aqui imaginar uma conversa com a serpente, ele olha. E aí fica duas vozes, não é? Deus diz, não coma. A serpente diz, coma. Aí, aí tem essas vozes, que você tem que fazer opção por uma. Aí ele está ali olhando o carro amassado, de repente aparece a serpente. E diz, você vai pagar? É justo. Afinal de contas, você não fez porque você quis, foi um acidente, pô. é a racionalização do erro, é tentar mentir para você mesmo, é o engano, é o auto-engano. Pelo modelo do carro e o ano desse carro, o dono tem seguro, pô. Nem o dono e nem você precisa ter prejuízo. Afinal de contas, a gente paga o seguro para isso mesmo. E depois conta. Sai de fininho. Ninguém viu. Como? Ninguém viu. E aquele? que tem os olhos como chama de fogo, e que vê, o que nem você consegue enxergar, ele entra, o seu olhar entra no motel, entra no quarto dos fundos, entra no carro, o seu olhar atravessa o oceano, e se você pegar um submarino O salmista diz que lá ele chega também Porque chegou no submarino No fenemê Submarino que levava Jonas Quem escapa dos olhos de Deus? Hein? Quem consegue fugir dos olhos de Deus? Afinal de contas ninguém viu E depois tem outra Deus É um Deus De misericórdia Eterna Depois você ora Mas o pecado, ele vai te perdoar Agora Olha a diferença Quando seus valores Governam as suas decisões. Esse meu amigo, quando bateu o carro, ele pegou um papel, escreveu o nome dele, e embaixo colocou: Esse é o meu telefone. Bati no seu carro. Liga para mim, que eu vou consertar. Diga integridade. Mas forte, integridade. Eu gosto da versão da Bíblia, a mensagem, quando você lê o Salmo 15. Há uma pergunta para o Eterno. Oh Eterno, quem entrará na sua sala para participar do seu banquete? Quem estará na lista de convidados para sentar à mesa contigo, oh eterno? Sabe qual é a resposta em seguida? Ande direito. Fale a verdade. Quais são os seus valores? Aí o cara ligou e esse meu discípulo. Atende e Ele tinha feito alguns orçamentos Sabe qual foi o valor do prejuízo? 3.800 reais Quanto vale o teu caráter? Quanto vale a tua moral? Quanto vale a tua consciência? Quanto vale a sua ética? Quanto vale a sua honestidade? Quanto vale? Os nossos valores tem que ser a base do nosso não positivo. Estou no restaurante japonês com o pastor Marcos. Pedimos um prato à la carte ceviche e o cara nos disse só vem um tipo de peixe aí a gente pediu para ele colocar um pouco de salmão, de atum no ceviche, ele disse não posso não pode aí ele cochichou para mim, faz o seguinte como o senhor está comendo rodízio eu vou trazer um pouco mais e o seu amigo usufrui, só que psiu, a dona não Pode saber. Eu disse não amigo. Aqui não é a dona. Aqui é a minha consciência. E o meu senhor. Aqui são os meus valores. Pede para ela colocar salmão, atum, tilápia. E manda ela dizer quanto custa. brasileiro que está fazendo da nossa nação uma nação sem reputação no mundo não. quais são as cinco consequências da ausência do não positivo, quais são as cinco consequências número um. Vícios, pode passar, pode passar, vícios. O alcoólatra não aprendeu a dizer não. O que fuma, maconha, cigarro, o que cheira a cocaína, o viciado. viciado em refrigerante em coca-cola alguém me disse outro dia pastor eu não consigo deixar de beber coca-cola você é o escravo se você não consegue vencer um refrigerante e o diabo que é algo mais complexo Viciados em jogos Casamentos sendo destruídos Filhos sendo discipulados Por pais viciados Viciados em sexo Viciados na imoralidade todos os dias da fruta que a serpente propõe fazendo aquilo que provoca lágrimas no coração de Deus um dia aconselhando o casal ela me disse eu não sabia porque meu marido estava oito meses sem ter relação sexual com até que eu descobri que ele ia para o banheiro com o seu celular e viciado, dependente de pornografia, se masturbava, me trocando por prostituição. Porque se fornicação é sexo entre solteiros, se adultério é sexo envolvendo pessoas casadas, porneia, prostituição é sexo para obter lucro. E nenhuma outra indústria tem sido mais maléfica, destruído mais casamentos, pais, mães, famílias, do que a indústria da pornografia nenhuma outra indústria o vício em pornografia na verdade é vício em dopamina, a mesma substância produzida pela cocaína no uso da cocaína por isso está provado cientificamente que um viciado em pornografia e masturbação é tão dependente quanto um viciado em cocaína E antes de você assistir um material pornográfico você deveria perguntar isso aqui glorifica a Deus O que isso está produzindo de valor em mim isso aqui está trazendo o melhor para minha esposa para os meus filhos, para a minha família isso aqui essas pessoas que estão aí ó, nessa ginástica sexual nesse blefe nesse teatro maligno elas têm um relacionamento íntimo com o meu Senhor Isso aqui que eu estou vendo, passa pelo crivo da palavra. Será que eu não estou seguindo o caminho da serpente? Será que eu não estou trilhando por um caminho sugerido pela serpente? Será que eu não estou sendo como um boi sendo levado ao matadouro? Vícios. Quantos podem dar um não assim gigante? Diante disso, digam não aí. Não! Uma vez que o espírito da serpente rodear seu computador, rodear seu celular, penetrar nas suas redes, dizendo, ei, ei, ei, come, diga, não. Não tem nada a ver com o meu Deus E a sua palavra Isso vai me fazer Ser lançado fora do jardim Isso vai me fazer fugir de Deus Se esconder de Deus Isso vai me cobrir de vergonha Não! Viciados em comida, viciados em trabalho, por não saber dizer não. Outro, outra consequência, obesidade. Faz assim, irmãos. Estenda a sua mão assim, a sua mão assim, bem assim, assim. Faz como eu estou fazendo aqui. Vai baixando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E segura essa bainha assim, segura aí. Resultado da falta de não. Resultado da ausência do não. eu estou tentando convencer as pessoas a viverem de forma mais saudável quantos querem ser aqui casais de alta performance levante a mão assim, casais de alta performance, levante a mão assim por favor você tem, alguns aqui tem que emagrecer senão você não vai ser casal de alta performance faz assim por favor Faz assim. Repete comigo assim: Tudo o que vale a pena na vida está em cima e não embaixo. Olhe para cá, senhor. Assim. Se está em cima, requer esforço. Se está em cima, requer foco. Se está em cima, requer estratégia. Estar em cima, requer intencionalidade quantos querem chegar aqui em cima? comece hoje a ser disciplinado diga não aquilo que faz mal para o teu bem maior, seu corpo olhe para cá Se você tivesse uma Mercedes Uma Ferrari De um milhão de dólares Você pararia No pior posto de gasolina Procuraria A gasolina mais barata Misturada com água E colocaria dentro dessa Mercedes Sim ou não? Sim ou não? Você colocaria pneu recalchutado nela Sim ou não? Quanto vale o teu corpo? E o que, que você tem colocado dentro dele? Será que não está na hora De a gente parar de comer lixo? Será que não está na hora De prestar mais atenção no que come? Você sabe que te faz mal, mal açúcar Por que, que você come, meu Você sabe que pão branco, quanto mais branco for o pão, mais perto você estará do caixão. Por que você come três pãozinhos por dia? Quem quer ser um casal de alta performance aqui, levante a mão assim por favor. Que tal começar hoje dizendo não ao açúcar, não ao refrigerante. Meio pudim, meio pudim, meio, meio pudim. Meio. Eu tive uma conversa. Eu acho que vou fazer coach para emagrecer. Gente, eu tive uma conversa meia hora com um discípulo. Em quatro meses, ele emagreceu 30 quilos. O Júlio, que trabalha conosco aqui, em seis meses, ele emagreceu 40 quilos sabe o que todos eles dizem? pastor que libertação agora eu, eu amarro o meu sapato olha que coisa simples gente pastor agora o sexo virou celebração sem dor e sem sacrifício até o pênis dá uma crescidinha, porque emagreceu <risos> diga a partir de hoje eu vou dizer não aquilo que me faz mal dependência emocional é outra consequência da ausência do não positivo, manipulação e perdas, olhe para cá, você diz não para o seu pastor? Você diz não na empresa? Você falou não positivo? Você diz não dentro da sua família? Uma pessoa que só diz sim na igreja? Começa a assumir responsabilidade de todo mundo E como aquela mulher de Cantares dizia Cuidei da vinha de todos, só não cuidei da minha vinha Você diz não na empresa? Um funcionário que sempre diz sim Deixa de ser colaborador para ser escravo manipulado você diz não na sua família Ah, pastor, estou com problema no meu cartão de crédito Por quê? Emprestei Ah, pastor, estou com problema no banco Por quê? Emprestei cinco folhas de cheque Para um rapaz que eu sabia que tinha problema Mas sabe, pastor, eu não sei dizer não Ah, pastor, meu carro está na oficina Não tenho dinheiro para consertar Mas por quê? Eu sabia que eu não podia emprestar, mas eu não sei dizer não, emprestei. Você diz não para sua mãe quando necessário? Você diz não para o teu pai quando necessário? Você diz não para o teu filho adolescente quando necessário? Quem não sabe dizer não, entrega o controle da sua vida na mão dos outros. E passa a ser vítima de uma manipulação escravizadora. E aí, o resultado final é uma vida de fracasso. E lançou os dois fora do jardim. O que você tem perdido por não saber dizer não? O que você tem perdido por não saber dizer não? Sua liberdade... Você é escravo desse celular. Você é escravo dessa rede social. Você é escravo desse Facebook, desse Twitter, desse Instagram, dessa sala de bate-papo, desse site de imoralidade. Você é escravo disso. Você perdeu sua liberdade. Você perdeu sua paz. Sua saúde, seu casamento, seus filhos, sua empresa, sua salvação, o que está roubando você de Deus, o que está roubando você de você mesmo, o que está roubando você da sua família. Pega o papel aí, por favor, escreva três áreas, para as quais você vai começar a dizer não a partir de hoje. Três áreas que você gostaria de sair daqui com essa predisposição de dar um não bem grande. Não. Não positivo. Com base nos meus valores. Isso que eu estou fazendo não, não glorifica Deus. Não faz o coração de Deus sorrir. Não agrega valor na minha vida. Não gera valor na minha família. Não passa pelo crivo da palavra. Não serei uma pessoa, um casal, uma família de alta performance. Preciso dizer não para isso. Três. Escreve. Todos. Três coisas. Três coisas. Diga não às amizades tóxicas, às más conversações, corrompe os bons costumes. Daqui a cinco anos você vai ser a média das pessoas com as quais você andou e dos livros que te influenciaram. Diga não a si mesmo quando estiver sentado à mesa. Daniel capítulo 1 verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8: Eu não como isso, porque foi sacrificado a ídolos, e eu tenho alto domínio dos meus desejos, eu sei o que é autocontrole, então, não, não vai fazer bem para a minha espiritualidade. Talvez no seu caso não seja uma comida sacrificada ao ídolo. Mas seja uma comida que não te faz bem. Não. Diga não ao ilícito e imoral. Gênesis 39, a Bíblia diz que a serpente chega para José e coloca diante dele uma dona. E eu fico imaginando aquela dona. Mulher de Potifar com todos os cremes do Egito, esposa de um cara muito rico, fazia academia, regrada na alimentação, bonita, cheirosa e gostosa, porque se o pecado não fosse gostoso, ninguém pecava. Já sentiu vontade de uma belezatícia? Assim? Oh, Estou com desejo de uma bezeta assim, meu. Aí a serpente diz para José E aí? Come ou não come? Só que José tinha um valor Chamado integridade Ele disse sim Para os seus valores E quando você diz sim Para os seus valores Você diz não para a serpente e lá na frente O que foi aprovado É promovido por Deus Esse cara vai ser o cara Se vocês me entendem, digam amém Diga não ao excesso de trabalho Pare de levar trabalho para casa Estabeleça um sábado na sua semana Um sábado no seu mês Um sábado no seu ano Um sábado na sua vida Diga não ao seu temperamento explosivo. Jesus disse, quer ser feliz? Seja mais. Dizer não de modo eficaz diante de uma investida da serpente. Revela a decisão de firmar as suas escolhas com base nos seus valores e fazer o coração de Deus sorrir. Dizer não de modo eficaz, diante de uma investida da serpente, revela a decisão de firmar as suas escolhas com base nos seus valores e fazer Deus sorrir. Pode continuar, Rose. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga sim, bem forte. Não, não, não, está fraco. Eu vou ler e vocês repetem, mas enchei-vos o espírito. É. Mas enchei-vos o espírito. É. Só as mulheres, mas enchei-vos o espírito. É. Só os homens, mas enchei-vos o espírito. É. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Olhe para cá. O seu comportamento é mais importante do que o seu talento. Olhe para cá. Não importa o que você sabe. Importa o que você vai fazer com o que você sabe. essa é uma manhã de exposição eu quero chamar aqui na frente todos aqueles que ao ouvir esta palavra disseram para si mesmo hoje eu tomo a decisão de dizer não para tudo aquilo que está me roubando de Deus do meu casamento Dizer um não para a serpente hoje pela manhã. E toda vez que isso aparecer diante de mim, eu vou dar um não bem grande, e vou dar um sim aos valores que devem governar as minhas escolhas. Pode chegar mais à frente aqui. Quando eu cheguei aqui, eu disse para minha esposa: Ora por mim. Porque Deus falou muito esses dias comigo. Eu quero libertar pessoas de um cativeiro. Eu quero tirar pessoas do laço do passarinheiro. eu quero libertar meus filhos para que eles experimentem o que eu tenho de melhor para a vida deles eu gostaria que você pedisse perdão a Deus e que você derramasse a sua alma na presença de Deus porque nesta manhã eu ouço no meu espírito Cadeias sendo quebradas e laços sendo desfeitos. Se tem mais alguém venha. Você que está preso em alguma área que você fala meu Deus, eu não consigo me desvencilhar disso, eu não consigo me livrar disso, meu Deus. É hoje. Não é amanhã não, é hoje Eu quero profetizar Deus está processando algo tão extraordinário no mundo espiritual aqui Que você está nascendo de novo hoje Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas Porque eis que faço coisa nova, diz o Senhor Coisa nova, diz o Senhor Coisa nova, diz o Senhor Toque a mão no seu coração.